O Wilson, você tem quantos anos, Wilson? 64. Você é, é menina ainda. Essa, essa moça bonita aqui, ela, ela é... Você, é pique, né? você tem, tem quantos filhos? Tem três. O nome deles? É Alessandra, e Pamela. Você fez só mulher? Só mulher. Rapaz, três lá, em casa nós fizemos, lá em casa nós fizemos só homem. Ah. E nós fazemos de artigo de primeira. Mas não tiver capacidade para fazer artigo de primeiríssima, não. <risos> oh, oh, oh. Fiquei, fiquei muito contente de conhecer o senhor e dessa disposição, porque o senhor amputou um pedaço do, da, da canela, né? Foi. É, deu trombose. Deu trombose. E é, é bom que o senhor está vivo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Cabeça boa? O senhor tem a cabeça igual a minha também ou não? Deixa eu ver o boné, tira não, o boné. Não, sou... Nós estamos na mesma não, situação, não. ué? Eu estou Meu amei. família. meio careca, meio cabeludo. É, só, é isso, né? É. Ou só isso? Eles falam que cabelo é bom pra casar, né? É, isso fala, minha Mas não é nada. Depois que casa ele começa a ir embora, você vai embora. Já, já, já casei. Ué. Ó, foi um prazer conhecer o senhor. E eu saber da, da, da luta. O senhor trabalhou com o que aqui em Franca? Eu trabalhei com sapato em que, que indústria o senhor trabalhou? Ixi, trabalhei em Calçado do Oriente. O Oriente é pertinho de casa, do Voltão. É, eu trabalhei lá. Você tinha amizade com ele? Tinha, trabalhei Na 18, avanço? 18, trabalhei 18 anos Você com ele. Era. Ele é. morreu esquisito, não, não né? Morreu. mataram ah, é. Então o senhor conviveu com o Bodi o Bodinho foi padrinho meu de casamento. É viu? Bodinho? Ué, mas o Bodinho é velho assim? Foi padrinho meu de casamento. É. Eu conheço aquele pessoal, eu sou vizinho de lá. Ih, Bodinho, ali. o Rica. O Rica? O Rica é mais novo. Edivar. Os Davanço, da né? Ali teve uma época é. bonita, né? É. Tinha, tinha, tinha, tinha, tinha um dia que tinha futebol ali de Vasquinho. Eu ia muito lá assistir o jogo deles. Vasquim. E o senhor morava onde nessa época? Eu já morava, eu, eu já morava aqui no Progresso, aqui na época. No Progresso? Não era solteiro ainda, morava no Progresso. O senhor, quando morou no Progresso, ainda não tinha asfalto não. ali, não? Quando eu vim pra cá, não tinha asfalto. Foi um dos primeiros moradores. Eu foi um dos primeiros moradores. Ué, eu moro do outro lado lá, no Santana. E a, o meu lado, a, lá a gente viu, o Progresso não tinha nada, né? Não. As casas separadas, depois começaram a fazer umas ruas lá meio esquisitas, né? Que não tem... Aí antigamente era... Era, era Gás, igual esquisita, era aqui, né? pasto. É. Que asfaltou aqui lá, foi o Sidney, foi? Não. Foi bem antes do Sidney. O primeiro mandado do Sidney? Não, foi bem antes. Foi bem foi antes? Foi bem antes. O, o, eles falam que ali é o território do, do, dos mineiros de São Gotardo? Pior que é que tem de mineiro ali oh, não está escrito. Tem de mineiro de São Goté, de Piuí, mora ali, São Gotário, Capitólio, Piuí, Sebastião. E eu estou de larguinha, estou do lado de cá. <risos> <risos> o... Ficou bonito aquele bairro também, oh, né? Oh, e bom. perto da cidade. Igual que o aeroporto, antigamente no aeroporto que o povo falava, para ah, não dá para o aeroporto, para o aeroporto. Hoje, hoje tu... Uma Mas aqui é não acha nem casa não acha, não acha casa não Tem uma prima que montou uma fábrica aqui Ela queria alugar uma casa aqui Ela não achou Ela não achou casa não acha. Não acha. Aqui lá, é aeroporto 1 Aqui é primavera Primavera, Agora é primavera. É. Pra, lá, pra lá é aeroporto 1 Aí Pra é da cá avenida, é primavera é. Depois começa aeroporto 1, 3, 4 Santa Barba de demais. Cresceu. O pai do senhor era francano ou sou Wilson? Meu pai era baiano. Como que chamava? Onofre. Onofre de quê? Rodrigues Borges. E a mãe do senhor? Como que chamava, minha mãe era menina. É. Ali em Capetinga vieram muitos baianos ali para aquela região. Dele, o pai do senhor. Tio. Quem é que eram os tios? Os dois mais sim, que eu conheci mais mesmo, eram o tio João e o Tio Augusto. E das mulheres? As mulheres eram maçoneiras, uma tia minha, a velha que morreu com 102 anos, até que a janeu. Assim, uma uma Mas o senhor não morou em Cabitinga não, né? E o pai dela, como que chamava? E agora, Chegou, agora pegou. Agora pegou, <risos> ué. Eu estava vendo a cabeça sei, do senhor. Não. Se eu não estiver enganado, acho que era Zé, Zé Gabriel. O outro avô do senhor o senhor conheceu? Não, o avô eu conheci, só não conhecia a avô, a mãe do meu pai eu não conhecia. Porque o meu pai do meu pai meu pai morreu com 115 anos. Ah, 115 O que é isso? É? Pai do meu pai. Como que eu chamava? Eu não me lembro o nome é. Tem uma senhora que morreu agora com 102 anos, lá de Capitinha. É. século, hein? É. 115 anos, pai do meu pai. Agora, é. mãe do meu pai eu não, eu não conhecia. Mas eles eram, vieram da Bahia ou não? Vieram da Bahia. Você é. já viu essa expressão de mineiro, é, baiano cansado? Você sabe o que que é? Não. É o baiano que vinha para chegar em São Paulo, quando chegava em Minas eles cansavam, não aguentava mais viajar e ficavam. você ficava assim, ah, para que, que eu vou lá para São Paulo? Já estou bem aqui. Ó. Aí ficava no, no... eles falavam que era no meio do caminho, mas era, já tinha andado muito, né? Estava pertinho de São Paulo, né? Tá. Ali em São Tomás de Aquino tem muita gente de... de... São Tomás de Aquino, né? da, os baianos ali naquela região. Vinha trabalhar, A terra boa, né? Capitinga São também. Tanto Mais é muito é, ladeira, muito de cinto. Viu? É, mas tem ter as, as propriedades é. boas. Você jogou bola? Que posição o senhor jogava? Ah, eu qualquer lugar, dentro de campo, eu corria, qualquer posição, corria. Na roça? Na roça, joguei no bandeirante. Aí com bandeirante, com bandeirante, ela bateia, com bandeirante. Aqui em Franca o senhor jogou na... Deirante. É aqui na Fila Europa. Eu Sou isso. quantos netos o senhor tem? Filhas são três. Neto tem. Ih, mas tá pobre o pessoal, hein? Só tem um netinho só. É, é, é, menino, só. é. Só tem um menino. É seu é. menino? É. Qual que é show? Gustavo. Gustavo. Mas são novos. A, a, as suas irmãs são é mais novas, né? Você é mais velha. Né? Você, é Você é mais nova. Você é mais nova. Ó, parabéns Para vocês que estão cuidando do pai. A maior riqueza que a gente tem. E a sua, a sua esposa, sua mãe? Sua viúva. Sua É. Minha mãe falecida há três anos. Como que a chamava? Sônia. Sônia de quê? Sônia Aparecida Pavane Borges. Pavane Borges. O senhor conheceu a dona Sônia aonde, senhor? Jardim Paulista. Morar em Jardim Paulista. Jardim Paulista? E foi aonde? No Akerjumé, o... O senhor? Não, foi através de uma prima minha. De... Ah, tinha uma, uma pessoa para orientar. Eu morava né? muito amigo. Havia muito lá em casa, né? Hum. Aí, né Amarraram a história junto. O senhor ficou 30. casado quantos anos? Trinta e seis. Quer 38, oito, não é? Trinta e sete, Trinta e 6. 6. anos. Parabéns. E eu tô quase Trinta e seis. Trinta e seis. O que, que é a vida para o senhor? Mas graças a Deus, tirando disso, na vida é tranquilo, graças a Deus. O senhor nunca teve problema, não? Agora que o senhor está enfrentando é, esse... Já teve. Já, essa, já tive essa, problema. De saúde? Cinco anos atrás ele amputou dois dedos. É quando foi em dezembro do ano passado... Do mesmo pé? Do mesmo do pé. pé. E quando foi em dezembro do ano passado, o pé dele machucou, ele tem diabetes, já tinha problema de circulação. Eu levei ele na UPA, já encaminharam para Santa Casa, fizeram os primeiros procedimentos nele, aí mandou para casa para salvar o que tinha sobrado, né? Ele tinha ficado só o dedão do pé. Aí eu ainda fiz curativo nele por três semanas, comprando nada. Aí depois a médica internou ele de novo, porque o restante do pé que ficou necrosou também. Aí a amputação foi a melhor escolha, mas graças a Deus ele recuperou bem. Está tá com seis meses? Eu estou em fevereiro. Dia 10 agora, fazer seis meses. Dia 10, né? Dia 10 Você está de parabéns. 10. Dia 10 agora. Mas que bom, graças a Deus. Franca tem um bom, bom tratamento de saúde, né? Sim. Assistência médica. a gente não tem que reclamar, não. Foi bem tratado. Ela está com Agora está recebendo, vai, vai, vai fazer uma solicitação da prótese, agora né? Eu estou solicitando a prótese. Ô, oh, oh, oh, Sou eu, mas você não vai botar pronto para ficar jogando bola também. Não, não, não vai estar para o bola. bola, bola, bola. <risos> oh, um abraço pro senhor. Eu estou falando e conversando com o senhor porque eu também sou cadeirante há 35 anos. É uma mudança, mas a gente tendo força, né, Soyos, E graça de Deus, a gente vai passar. <risos> Para o quintal, eu faço uns bicos, fez tanto e do meu filho, para mim poder ir trabalhar, para ajudar na linha de casa. E aí, eu construí, eu fiz rampa na casa, estou adaptando. A casa é sua aqui. É nossa. é nossa. Oh, parabéns! Deus abençoe Sim. e que o senhor possa viver muito tempo e compartilhar dessa experiência da vida. A vida é um desafio constante, né? A, Bom, gente não sabe que, é, a gente não sabe o que vai acontecer, né? <risos> o que dia a dia. Não faço, não, que Deus abençoe viver. o Senhor. Amém. Tem uma passagem bíblica que eu vou deixar com o Senhor. É, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Nós estamos num dia bonito, de luz, de sol. Então a gente saber que Deus é a nossa luz. Ele que ilumina o nosso caminho. Que Deus abençoe o senhor e que o senhor tenha muita alegria, muita paz. E você, a, a filha, né? Você falou o nome? É... é Pamela? Pamela. Pamela, Deus abençoe. Parabéns pelo cuidado que você tem com o seu pai. Eu vou publicar lá no meu canal, pode? No YouTube. Marca uma coisa pra mim agora. O que, que marcou a vida do senhor? Que o senhor fala assim, puxa, não é aquele pouco que o senhor fez... De bicicleta, não é? O que, que é? Para falar a verdade, o que marcou para mim foi meu casamento. É graças a Deus eu toda vez que sempre feliz com a minha esposa. Arranjou umas filhas bonitas. Graças a Deus. Trabalhadinhas. Tudo bom. Então esse vídeo vai ficar em homenagem à dona Sônia. Que é a mulher sábia a Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica o seu lar né? e, quem, e quem encontra uma mulher sábia, encontra uma riqueza um tesouro e faz um, uma coisa bonita e uma história bonita na terra Deus abençoe, viu eu vou colocar aí memórias e vida lá, esse vídeo depois você compartilha aí com os amigos quem quiser compartilhar é, o Paulinho você vai ganhar essa faca bonita pra você descascar laranja e... Eu faço o bolo. Picar. Picar fruta. Picar couve. Couve, ó. É. é, alface. Aí é pra vocês dois, você já falou que seu pai ajuda na cozinha, aí na hora é que ele estiver fazendo alguma coisa lá, o tomate deixa ele picar. Tá bom. Você deixando ela sempre seca, ela não enferruja, porque é, ela é, é feita boa. de... Eu adoro, é, eu gosto é mais de faca é. pequena é. do que grande. É isso aí, ó. Um abraço para você, Obrigada. um presente aí. Deus abençoe.